Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao programa Que Funda é Esse. É, vou dar uma dica aqui, antes da gente começar a live, é, o Genial Summit amanhã, dia 10, vai estar imperdível. Então, quem puder assistir, assista, vai ficar gravado também. Então, quem não puder assistir ao vivo, veja depois. Gente, muito bem-vindos ao Que Fundo é Esse. Hoje eu recebo aqui o Bruno da Mauá. Tudo bem? Bom, Bruno? Tudo bem, tudo bem com vocês. Ó. Tudo bem também. Hoje eu trouxe o Bruno aqui especialmente para a gente falar a respeito do fundo MCCI, que é o fundo de recebíveis da Mauá, né? É um fundo que uh, nos últimos meses tem recebido bastante comentário, está bem alta aí uh, na visão dos analistas e também dos investidores. Então eu trouxe o Bruno aqui para esclarecer todas as dúvidas e contar para a gente que fundo é esse. Tá ótimo. Opa, Tiagueira, tá tudo bem aí? Eu acho que <risos> Já <tô> ah, pronto. <risos> Bom, Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, Isa, pelo convite, obrigado aí é, por todo por todo o tempo, todo mundo que está assistindo, todo o pessoal da Genial. É muito bom aqui saber que tem um interesse grande surgindo em cima do, do MCCI, já é um fundo das antigas, né, a gente fala, é um dos, um daí de uma safra de 2019, é, acho que a gente pode falar bastante dele, é um fundo, né, não, não, não só porque a gente faz a gestão aqui, eu faço a gestão aqui na Mauá, mas é um fundo muito bom, um fundo que eu recomendo para minha avó comprar, então tá é o melhor que eu poderia fazer. Bruno, antes da gente começar a falar sobre o fundo, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a Mauá. O que é a Mauá Capital? Qual é o objetivo dela? O que ela faz? Conta para a gente. A Mauá é uma gestora de recursos independente, foi fundada já há 16 anos, né foi fundada em 2005. Luiz Fernando Figueiredo, que é, foi é, diretor do Banco Central, né? do, do, do diretor de política monetária do Banco Central, uma figura aí que acho que o pessoal está sempre vendo aí nos jornais, comentando muito sobre, sobre sobre as notícias, sobre o cenário macroeconômico. E a Mauá é uma gestora de recursos que já atuou em diversas frentes. Hoje, a principal linha de negócios da Mauá é o que a gente chama de investimentos alternativos né? são investimentos mais ligados à economia real. É, que vem aí num, num, num cenário em que a gente tem uh, uh, os juros, né? os ativos financeiros contra os ativos reais num, num, num equilíbrio em que os ativos reais são mais interessantes Como, por exemplo, né? acho que o mais, melhor exemplo é o imobiliário E aí, por consequência, o crédito imobiliário e os crises Então, a Mauá já é uma gestora de bastante tempo, bem, bem, bem tradicional Tenho a felicidade de ser hoje é, um, um sócio aqui da Mauá Um sócio do, do, do e de todo, toda, a nossa, toda a nossa equipe aqui de sócios é, e a gente tem esse foco grande no imobiliário, tá? Perfeito. E Bruno, conta um pouquinho da gente, pra gente, da sua trajetória e também de onde surgiu essa ideia de criar o MCCI, né? Para que, que o MCCI veio pro mercado? Eu tô já há oito anos aqui na Moa, então a minha trajetória, a trajetória da Moa são muito parecidas, né? Eu vim de um, de um histórico... Acabei me formando em engenharia química, que não tem nada a ver com nada aqui do que a gente faz, mas acho que o mercado financeiro absorve muitos engenheiros, né? E trabalhei com M&A, trabalhei com planejamento estratégico, trabalhei com relações com investidores, trabalhei com ações também, é, principalmente no segmento do imobiliário. E em dado momento, fui trazido aqui para o Real Estate da Mauá, onde eu tive aí uma trajetória de, de, de, de sucesso para conseguir estar né, tá aqui numa... numa uma posição que eu fico muito feliz de ocupar hoje, que é essa posição que faz a gestão é, de todos os fundos da casa. Então, o MCCI, ele é um, um filho, né, a gente brinca aqui, ele é um filho, o filhinho preferido aqui, que nasceu depois de um bom tempo que a Mauá fazia o crédito imobiliário, mas não fazia é, em veículos de varejo, né, os veículos de fundo imobiliário, os veículos pra, pra, justamente para o investidor final, que é provavelmente quem está nos assistindo agora. Então, a gente começou aqui a estratégia do imobiliário em 2011, né, começamos com alguns fundos residenciais, alguns produtos que nunca chegaram ao investidor de, de varejo, sempre foi com grandes institucionais. Em 2015, a gente começou muito firme na estratégia de crédito imobiliário, né, e principalmente com investidores estrangeiros, Thaís, assim um, uma estratégia em que a gente trabalhava, a gente era um dos players mais proeminentes ali no mercado, junto com outros caras que já, era, já trabalhavam, já são velhos conhecidos, como o como uma Capitânia, assim, são velhos conhecidos do mercado. E a gente estava lá também, mas a gente não tinha um fundo listado. A gente tinha um fundo hum. com os institucionais, a gente tinha um fundo com os estrangeiros. É... E aí, esse caminho, em dado momento, a gente falou, não, eu preciso também acessar esse público, que é um público, enfim, espetacular, é um investidor que você, que toda gestora gostaria de ter na, na, na sua base de clientes. E aí, em 2019 nasceu aqui o a ideia da gente fazer o MCCI demorou foi a gestação aqui foi longa e, e realmente foi um foi um filho aqui que ficou quase 11 meses na, na barriga da mãe para nascer mas ele nasceu muito bem ele, ele na época né em 2019 do IPO ele nasceu como um produto que já estava alocado em crise né e, e hoje o mercado até está esquecendo um pouco disso mas na época muito se falava sobre Aquela barriga que você tinha que o fundo lançava, ele ficava uns dois, três, quatro meses até fazer toda a alocação do recurso, até começar a, a, a distribuir bons dividendos, mas a gente já nasceu é, alocado na época e foi um baita sucesso. Na época foi é, o maior IPO de fundo de CRI, que já tinha acontecido até então. Depois a gente foi ultrapassado, aí mas até a época a gente foi o, o maior IPO de, de fundo de CRI. Foi bem legal, assim foi, foi, foi tivemos bastante sucesso. Show. Tiagueira, põe na tela para a gente as principais informações do fundo antes de eu entrar nos detalhes aqui e questionar o Bruno, por favor. A internet está um pouquinho diferente. Pessoal, então o MCCI é o fundo, o IPO foi em dezembro de 2019, como o Bruno comentou, é um fundo de recebíveis imobiliários, tá? foco principalmente em Cris. Uh, o patrimônio líquido né, com 1,2 bilhões de reais, né? 1 milhão, 1 bilhão 245 milhões e a cota de mercado tá bem próxima do valor patrimonial tá dividendo dos últimos 12 anos tá em 10 por cento então é um fundo com um retorno aí bem interessante bem diferente do que os investidores estão acostumados né hoje em dia a gente vê esse dividendo mas são fundos que já estão um pouco descontados da patrimonial que não é o caso né é, e é justamente o que eu queria que você explicasse para a gente. Né? Como que vocês conseguem manter esse dividendo alto, sendo que o portfólio de vocês não é um portfólio considerado high yield né? pelos investidores em geral. Tiagueira, pode tirar, por favor? Não, obrigado, Isa. Acho que isso é o, o principal da nossa estratégia aqui. Acho que todo fundo de crédito ele tem que buscar geração de alfa para o seu cotista de alguma maneira na geração de alfa seria justamente eu conseguir pagar um pouquinho mais frente ao risco que você está correndo porque se você recebe bem e você está correndo muito risco ou você recebe pouco mas você está correndo baixo risco mas você pode estar recebendo bem correndo um pouco menos de risco né Esse daqui essa essa diferençazinha aqui é o, o mercado gosta de falar que é o tal do alfa e como é que você gera alfa dentro de um fundo de crédito é, não tem muita, muito segredo. Assim. Tem basicamente três maneiras de você gerar alfa dentro do fundo de crédito. E sem ficar muito técnico, mas você ou você vai operar a curva de juros, ou seja, eu vou encontrar quando o CD vai subir, quando o CD vai cair e vou operar aquilo. Ou eu vou ficar fazendo trading, ou seja, eu vou ficar comprando e vendendo crise e tentar comprar num preço menor do que eu vendo. Ou um terceiro, uma terceira maneira, que é a maneira que a gente. É, entende sabe fazer acho que faz muito bem e aplica que é você conseguir trazer para o seu papel remunerações que geralmente vazam no decorrer da criação do CRI tá o CRI assim o que eu eu fico falando CRI aqui mas é o, é o recebível imobiliário né o CRI significa certificado de recebíveis imobiliários é uma dívida é um, é um financiamento né pensa você vai lá compra um apartamento e você financia esse apartamento em várias vezes no final de você é um mini CRI, né? como se fosse, então é, e o fundo veículo FID CRI ele é uma renda variável, uma casca de renda variável recheada de renda fixa, que são os CRIs, então cria uma dívida, cria uma dívida, ele tem um indexador, ele paga um, ele paga um juros todo mês, ele paga uma correção por inflação, ele, ele tem é, características de dívida, ele é né? um instrumento lastreado em cima de uma dívida. Mas aí voltando àquilo é, que eu estava comentando antes, então... O, o, o fundo, ele vai ter uma, uma, um comportamento de renda variável, né, o comportamento de cotas, mas ali dentro você tem veículos que estão, tem papéis que estão pagando é, juros de, de, de renda fixa. E como é que você faz né, para pagar um, um yield bom com um risco um pouco menor? No nosso caso, o, o papel ele é um instrumento é, art, quase artesanal, tá? vamos dizer assim. Então... Até o momento que o CRI chega dentro do fundo de CRI, ele já passou ali por um período que às vezes é de 4, 5, até 6 meses, que você tem todo o processo artesanal de criação desse negócio. E essa criação a gente muitas vezes chama, a gente simplifica ela em duas palavras, que é originação e estruturação. Originação não é mais é do que você bater na porta do, do você olha um prédio legal na rua e fala, pô, quem é o dono, deixa eu ver se já tem alguma alavancagem aqui e você fala para o cara, pô, você não quer? Né, fazer um CRI e eu me dar o seu imóvel como garantia. E a estruturação é você transformar tudo aquilo que foi combinado numa mesa de negociação num papel, né, num, num documento. E aí tem uma série de documentos que envolvem isso, tem uma série de terceiros, prestadores de serviços como a a gente fiduciário, caras que estão ali envolvidos. Então toda essa triangulação e essa documentação, a gente chama aqui de estruturação. Geralmente isso daqui ele é feito por outros players de mercado. Né, e aí... O gestor ele pode ter uma postura mais passiva aqui, de simplesmente recepcionar as operações que lhe são oferecidas né, por através de bancos, boutiques, etc. E comprar o negócio já um pouco pronto, não se envolver muito com isso. Não é o jeito que a gente gosta. Tá? Então o principal o coração aqui do, do, do, da maneira de gestão da Mauá Capital ela envolve uma originação e uma estruturação proprietárias. Tá? Então o que eu quero dizer com isso? A gente está envolvido no detalhe do detalhe do detalhe do documento do CRI, a gente está envolvido diretamente com o tomador, então eu sempre brinco que eu tenho aqui o WhatsApp de todo mundo que, que, que é devedor, e isso aqui não é brincadeira não tá? de todo mundo que é devedor lá dentro do MCCI e isso tem algumas, é, tem algumas vantagens né, obviamente a principal e mais nítida vantagem aqui é ah, muitas vezes eu tenho que pagar um FII de 2, 3, 4% para um banco, alguma coisa que originou uma operação se eu não tenho esse intermediário, eu tenho mais dinheiro sobrando na mesa esse dinheiro dá, ele, ele, ele se torna mais taxa, né? quase que tão simples quanto isso. E tem umas outras vantagens muito importantes também, principalmente no aspecto risco. Porque uma outra brincadeira que a gente faz é que você pega o, o devedor, vira de ponta cabeça e chacoalha, sempre cai uma garantia a mais que você pode pegar e colocar na sua operação. Então, quando você tá ali né, negociando, quando você tá ali fazendo a reunião com o advogado, qual com o advogado, você está ali tratando do detalhe do, do do documento muitas condições que às vezes até para o investidor ficam meio ficam um pouco nítidas, né, ficam um pouco mais opacas, a gente vai lá e a gente briga por uma cláusula a cláusula 13.7 diz aqui que são cinco dias, mas na verdade é melhor que sejam três dias, esse tipo de coisa que aí no final do dia a gestão de crédito você, do, do crédito estruturado, né, que é o que a gente faz você realmente acerta ou perde ou ganha dinheiro na hora que você assina o contrato. Depois tudo do, na vida do contrato é só você garantindo que aquele dinheiro que você já ganhou vai entrar no seu bolso. Mas você acerta ou erra no momento que você faz o documento. Então tudo isso é muito importante. Então quando a gente passa por esse processo, na nossa crença aqui, é, a gente acredita que a gente sai com um papel mais rentável e menos arriscado, muito, mais, muito melhor estruturado. E eu acho que isso é reconhecido pelo mercado. Assim, a mal até... É, a gente, muita gente, às vezes, tenta comprar um clique que a gente estruturou ou, poliga para a gente e pô, mas eu, me dá um pedacinho desse papel que você tem, que você está fazendo, porque o pessoal sabe que geralmente a gente, os papéis que a gente vai lá e, e enfia o dedo, eles acabam saindo com, com características melhores. E aí, para finalizar, dois, duas é, é, consequências importantes disso que eu estou falando é que o fundo ele acaba tendo um viés que a gente chama de Road to Maturity, ou seja, eu gosto de pegar o papel e casar com ele até o final. Por quê, né? A gente teve tanto trabalho para originar, para estruturar, Porque é, e, e o papel é bom, né? por que é que eu vou vender? Né? Por que é que eu vou vender esse papel? Então, O fundo ali não é um fundo que faz muito trading, é, teve um momento aí de curvas de juros fechando, né? ou seja, os juros diminuindo em que a atividade de girar papéis era muito lucrativa, né? porque a curva estava sempre caindo, você estava operando curva basicamente, então muita gente conseguiu fazer bons resultados com isso. A gente segurou os nossos papéis ali em cima de uma crença de, olha, beleza, eu posso vender um papel que eu originei a inflação mais 7 aqui, eu posso vender a inflação mais 6. Mas aí eu vou fazer o que com esse dinheiro? Eu vou ter que aplicar no outro papel que provavelmente... Eu vou, não vou achar um papel de inflação mais 7, eu vou achar outro papel de inflação mais 6, que é onde está o mercado nesse momento. Então, eu estou só trocando rentabilidade futura por rentabilidade presente. E a gente a gente não faz isso. Então, hoje você vê que a gente preserva dentro do fundo papéis com bons yields, né, que a gente basicamente não girou nada. E nesse momento que a curva fica um pouco mais apertada, né, a atividade de trading fica menos lucrativa, a gente está ali, tá ali bem estabelecido, com bons papéis, com baixo risco e com bom retorno. Então, é. é Acho que isso que, fechando o ciclo aqui, isso que isso possibilita a gente estar posicionado aí hoje no que eu digo que é um retorno de middle to high risks e, e, e, e o risco aqui realmente é um risco high grade, tá? E eu vou voltar um pouquinho ali no ponto da estruturação, que é um ponto muito importante, eu vou responder boa parte das perguntas que já estão aparecendo no chat, né? Então, basicamente, vocês fazem todo o papel de originação, que é você bater lá uh, num possível devedor e perguntar assim, e não quer crédito? Aí você faz todo o papel com ele de negociação, de como você vai dar esse crédito, qual vai ser a taxa, qual vai ser o prazo, quais as garantias. E isso tem um custo, né? Porque, afinal, ninguém trabalha de graça. Eu acho que às vezes as pessoas falam, puta, tem que diminuir taxa, não, não vou pagar FII, não sei o que, mas, gente, ninguém trabalha de graça, assim, <risos> É, esses FIIs, que normalmente, quando você não tem originação própria, a gente acaba pagando para um terceiro, como que ele funciona dentro é, aí do MCCI? Né? Uh, onde fica esse FII? Esse fee, ele é revertido Mas... para o próprio fundo ou vocês pagam dentro de casa? Não, ele é 100%, 100 dos FIIs, não é 99%, é 100%. Ele vai para o MCCI ou para o fundo que, que assim, a gente vai comprar que a gente tem diversos fundos aqui dentro de casa. É, não existe aqui na Mauá, a gente só é remunerado por taxa de gestão e taxa de performance. Até uma das, uma da, da, da a motivação aqui do Ateon, da gente ter uma taxa de performance desse motivo é justamente porque isso daqui é um valor que está sendo adicionado para o fundo. Enquanto a gente tem aí muita gente que cobra um FII para fazer, às vezes o FII é direcionado para gestora, ou você tem um FII de estruturação que é pago para o banco, etc., a gente acaba, a gente direciona tudo isso para o papel. Então, para aquele cotista que, que, que gosta de ver, vai lá e a, no nosso relatório gerencial, a gente tem todos os códigos vizinhos dos CRIs, se você abrir lá no, e for ler o termo de securitização, você vê que usualmente você encontra dentro do CRI é, taxas, taxa de estruturação, prêmio de estruturação, prêmio de não sei o que, e aí você vai lá ver no um fluxo de pagamento, você vê que todos aqueles prêmios são revertidos para o próprio papel. Então, na conta all-in aqui do, do, do, do negócio, a gente é, entrega uma taxa até nominalmente maior, né? porque tem algumas taxas sendo revertidas. Até uma, é uma coisa que a gente vai falar muito, é para quem acompanha os nossos relatórios gerenciais, a gente vai falar muito nesse próximo relatório, que a gente fez uma operação bem grande aí que alocou é, todo o caixa do fundo e, e, e essa operação ela, ela teve uma componente muito importante de originação, principalmente estruturação proprietária, em que a gente transformou aqui um, alguns FIIs, direcionou ele para o CRI, a gente vai conseguir fazer um, distribuições né, maiores do que a própria taxa nominal do papel por causa disso. Então, é muito relevante a sua pergunta, Isa, justamente porque é, é, acho que isso normaliza aqui um pouco do, e, e transforma em materialidade né, os resultados que o MCC consegue entregar. Então, a gente está pagando aí é, um real de dividendo por cota e... E obviamente, né, a infla, o fato da inflação ser alta ajuda isso, mas não é só a inflação. Né? A gente também tem aqui um, um, papéis com bom carrego e com uma estrutura de, de FIS de bem, bem direcionada para dentro, dentro do próprio veículo. É, então, os resultados que a gente entrega frente ao risco né, que os papéis correm. Então, uma outra coisa que aconteceu esse mês e que a gente também vai colocar no nosso. que a gente colocou, desculpa, no, no último relatório. É, o maior papel do fundo hoje, que é um papel de Casas Bahia, ele recebeu um rating duplo a mais da, da S&P. Rating duplo a mais é o segundo melhor rating existente. Né? É, inclusive o cara fala no próprio relatório, que fala assim, olha, esse papel poderia ser um triplo A, ele só não foi porque tem uma seguradora ali no meio que, que, que, que era duplo a mais, então ele, ele acabou, ela acabou limitando ali para tudo, mas ou seja... É um papel com o segundo melhor rating do mercado de risco de crédito. E é um papel que a gente carrega ali no fundo a inflação mais 7, um pedaço dele. Então, é. Por quê, né? Porque, porque que, qual que é a mágica aqui, né? Eu consegui fazer um triplo A, inflação mais 7, isso na época que uma NTNB, né, o Tesouro Direto, estava 13%, 4%. É, Só a nível é, de elucidação muito. aqui para a gente, quanto que seria a taxa hoje você tem em IPCA mais 7? quanto seria a taxa de um papel se você fosse comprar mercado naquela época que você estruturou Não, o papel? Hoje, né? hoje assim, a gente já recebeu propostas para esse papel de inflação mais 5,5. Né? Acho que esse é um, um bom indicativo. Então, você tem só para explicar para o que... pessoal que está em casa, gente, quando a gente vende a taxa, quanto menor taxa eu vender, melhor para mim que eu vendo mais caro. Tá? É um pouco inversa a conta, só para todo mundo ficar é bem isso, claro. É isso, é isso, né? Quanto isso, Quanto menos taxa, mais, maior é o chamado PU. É o preço unitário Sim. do papel. Então, é, é, é, é fácil você pensar assim, ó, se eu tenho uma impressora que imprime dinheiro e a minha impressora imprime notas de 7 reais, eu não trocaria para uma impressora que imprime notas de 5 reais. Então, se o mercado hoje é de impressoras de notas de 5 reais e a minha impressora imprime nota de R$7,00, a minha impressora vale mais do que o mercado. Então, acho que essa é, a, é sempre o inverso aqui, quanto menor a taxa, maior o preço. Uma boa explicação, eu nunca tinha ouvido. É, essa daqui foi eu que inventei para explicar <risos> para a minha avó quando eu falei para ela que era bom comprar o um MCCI. Nossa, eu sempre falo que é dividido pela taxa, então não é o inverso. Ao invés de dar taxa... Quando a taxa sobe, o preço cai, né? Então, quando a taxa hum, cai, o preço cai, sobe, o preço que sobe. é melhor para mim. É, pensa na, sua, pensa na sua impressora. Se você pode ir no mercado é. comprar uma impressora de 10, a sua impressora de 5 é ruim. Agora, se no mercado só tem impressora de 2, a sua de 5 é muito boa, né? vale mais. Perfeito. É, até... É... <risos> Bom, a gente tem muito questionamento, inclusive, já veio algumas perguntas aqui no chat, é, a respeito da taxa de administração e performance. Mas eu acho que o que eu queria bater aqui né, é realmente... Uh, elucidar, né, para a gente deixar bem claro, por que que a taxa de performance é cobrada da forma que cobra. Eu sei que a gente já comentou, mas eu tô vendo bastante pergunta que surgindo no chat. É... Queria que você explicasse para a gente aí qual que é o ah, intuito e também existe... a taxa Legal. em cima do CDI. E hoje vocês estão mais IPCA. Então eu recebo muito questionamento também. Por que, que essa taxa é CDI não IPCA? Se vocês estão alocados bastante em IPCA? É, eu acho que são duas, dois questionamentos é, realmente distintos. É, primeiro, o porquê da, da, da existência de taxa de performance. Eu acho que isso, eu vou morrer aqui, vai estar aqui na minha lápis, que eu vou continuar defendendo isso. Eu acho que o, o, os gestores... É, acho que a performance ela é uma perfeita maneira de você apurar, né? de você estar 100% alinhado com o seu fundo. Então, eu prefiro mil vezes conseguir gerar um alfa para o cliente através dessa originação, instruação proprietária, não cobrar nada, nenhum tipo de fee por isso e aí receber em conjunto com ele, né, como um sócio na performance, do que eu dizer que o meu fundo não tem performance e eu estou cobrando um monte de taxa por fora aqui. Então, a performance é um alinhamento, tá? ela é simplesmente um alinhamento. Então, você tem que olhar o que o fundo entrega no final, né, o líquido de tudo para o cotista e olhar se aquilo é comparável com o risco que ele corre. Então, hoje, acho que quem entra no detalhe do MCCI olha o que ele está pagando, e até o que ele já pagou historicamente. Né? Independente de se a inflação está no 4 ou se está no 8, é... lembrando aqui que a gente tem um, um modelo de distribuição, só abrindo um parênteses, é um modelo de distribuição baseado no caixa, e não na competência. Né? Eu acho que isso é muito importante. aí, Talvez alguns ouvintes saibam do que eu estou falando, talvez alguns não, é que às vezes, a inflação né, no papel, e desculpa isso, eu, eu, vou, eu vou abrir o parênteses aqui, porque é sempre é um papo importante, acho que deveria ser, ser falado em todas as lives. Quando você tem um, um CRI que é corrigido por inflação e a inflação é 10, o cara te devia 100, ele passa a te dever 110, não significa que ele te pagou 10, que é diferente do juros, o juros vai lá e te paga. Então o cara deve, te deve 110, o que, que significa isso? Que durante a vida do CRI ele vai te pagar 10 a mais. Se amanhã esse cara te der um calote, ou se ele te ligar e falar ah, então, puta, vamos renegociar, ou qualquer coisa acontecer, aqueles 10 não são seus ainda. Então, esse daqui é o regime distribuir os 10, né? essa inflação, distribuí-la mensalmente, é o chamado regime de competência. Deixa o meu dividendo mais gordinho. Mas, por outro lado, eu estou carecando, né? o que a gente fala, os papéis aqui, essa inflação acruada, sendo que eu ainda não fiz jus a ela, porque o meu, os CRIs ainda não foram amortizados. Então, a gente atua aqui no regime de, não regime de competência, no regime de caixa, ou seja, eu só pago aquilo que realmente entrou no meu caixa. Então, a gente nunca está distribuindo patrimônio aqui de volta para o cotista. Né? O dividendo sempre é dividendo de verdade. Isso tem alguns impactos. Quando a inflação vai a um milhão, a festa da inflação né, que todo mundo distribui lá em cima, a gente fica para trás. Né? A gente não está distribuindo tanto no momento de inflação alta, mas no momento que a inflação... Volta normal, eu tenho a gordura de antes. tá Então, hoje a gente está com uma distribuição que está muito boa para o risco, né? voltando aí para o assunto original, é, de um real por cota, assim que dá os seus 12%. E frente aos papéis que o MCC carrega, isso é um isso é uma distribuição de novo, que eu é, sugiro para minha avó estar tá alocada. Né? Hoje um produto com liquidez diária, pagando 12%, isento, correndo o risco que o MCC corre, é um produto imbatível, em estratégia, qualquer estratégia de alocação, tá? especialmente estratégia de alocação de crédito. E aí, assim, a performance, ela amarra tudo isso. Né? A performance, para mim, é um negócio que é super é, digno de ser cobrado, não só porque todo mundo tem que ser remunerado para trabalhar, acho que isso é uma verdade é, incontestável, mas também porque a gente está é, 100% alinhado aqui com o cotista. Então, acho que essa é uma explicação aqui na primeira parte da pergunta. A segunda parte da pergunta é em cima do CDI. É, isso eu acho que... Ficou muito, muito, muito, ficou aquela ferida aberta quando o CDI estava lá no 2, 3, né? Isso é, isso é, e a gente sabe, a gente escutou muito disso e a gente agiu em cima disso, né? Então, no último, no último, é, a última apuração de performance que acontece semestralmente, a Mauá foi lá e abriu mão de quase 5 milhões de reais em performance, é justamente, é, que dava, deu quase 50 centavos por cota, né? uma coisa... Foi relevante assim, né? acho que ninguém rasga 5 milhões de reais aqui. É, porque a gente verificou, né? a gente concordou que isso daqui estava um pouco descasado, a cobrança em cima de um CDI muito baixo frente ao, ao, ao, ao, ao Era muito fácil você bater o CDI. Né? Então a gente foi lá e a gente disse que era, não era só CDI, era o equivalente aquilo mais 6%. Né? Então a gente fez a conta ao contrário e abriu mão aí de uma parte relevante, abriu mão mesmo, isso aí ficou para o fundo, se a gente quisesse teria havido é, para para gestor é, então eu acho que sim os que ficou a ferida aberta na época do cdi anormalmente baixo agora na época do cdi voltando à normalidade eu tenho certeza que esse tema ele vai arrefecer tá ele vai até inverter em alguma época o que a gente tinha o que aconteceu de verdade foi ah assim, pô mas você aloca em inflação é, e cobra performance da pô você está reclamando que a gente fez uma alocação correta, né? que foi a alocação à inflação. Quem escutou a gente conversando lá em 2019, me escutou falando o seguinte, assim, olha, o, o Banco Central ele vai ser reativo à inflação, o CDI só vai subir a hora que a inflação estourar para cima. Então, se eu, e assim, o CDI está artificialmente baixo, eu estou ganhando mais, e se, o, o segundo só vai subir depois que o primeiro subir, eu vou ficar a inflação. E foi super acertado, assim. Ter posicionado o MCC como um produto que tem 90% de inflação foi uma, uma estratégia ganhadora. Então, qual é o sentido do pessoal levantar a mão e fazer, ah, puta, você está você errado, você deveria estar tá aqui fazendo alguma outra coisa. Pô, você acertou, isso não está certo. Então, por isso que eu digo que a performance ela, ela é, uma, ela é uma maneira de você alinhar assim, interesse. Eu acho que ficou, obviamente, extremos, são, muito, são ruins em tudo. Quando você deitava artificialmente ali no 2, 3, a gente fez uma correção manual no negócio. E eu acho que agora, com o CDI voltando, é, é, provavelmente esse assunto fica um pouco menos em voga, essa é a minha opinião. Vou falar, pô, mas por que CDI se o fundo é inflação? Se assim, o fundo de CRI, ele é imobiliário. Imobiliário, gente, imobiliário é longo prazo. Imobiliário, os contratos, eu duvido que alguém tenha um contrato de aluguel aqui que seja indexado por CDI, é tudo inflação. Então, fundos de CRI... Tem que ser indexado a inflação a sua maioria. Tá? Essa, eu não estou falando uma verdade, estou falando uma opinião. Tá? Então você sempre vai ter um componente de inflação maior. E aí você fala, Pô, mas a cobrança em cima do CDI. O CDI ele é o parâmetro da, da, da economia, ele é o parâmetro em que os fundos de crédito são analisados sobre ele. Os papéis de um fundo imobiliário, especialmente de um fundo de CRI, eles são marcados na curva, né? com algumas, algumas poucas exceções de, do, do mercado, e são marcados na curva e não a mercado, porque ele não tem tanta que, liquidez. Qual é a ainda. diferença? Só antes da gente. Tem é, muita assim, confusão, eu já tive que explicar para muita gente assim. O que, que é marcar é, na né? curva e é marcar no mercado? Marcar na curva é você sempre manter a sua, a sua cota patrimonial estável, independente de onde está a taxa de juros, onde é que está o tesouro direto. Tá? É, marcar a mercado significa que todo dia tem alguém olhando para aquele CRI e fala Puxa, quanto ele vale? Ele vale 5, vale 6, vale 7, vale 1, um, vale 2, vale 3? Então sempre tem uma opinião ali de quanto vale aquele negócio fazendo ajustes na sua cota patrimonial. Tá? Acho, que essa é uma, acho que essa é a principal diferença. E a performance ela é cobrada em cima da cota patrimonial mais a distribuição. Então para fundos que são marcados na curva, uma cobrança de performance é, é, que fosse em cima do CDI seria estranha. E ao mesmo tempo, para fundos que são marcados, é, desculpa, para fundos que são marcados a mercado, me confundi aqui, fundos que são marcados a mercado, uma cobrança em cima do CDI seria estranha para, para ativos é, indexados à inflação. Para fundos marcados na curva, qualquer outra coisa que não fosse um CDI, ela seria estranha. O que, o que poderia acontecer? Falar, poxa, às vezes eu poderia estar tendo um desempenho péssimo mas eu tenho aqui uma, um, um, um IMA-B, que, é que é um equivalente aqui em, em inflação mais, que despencou, e aí eu vou lá e eu apuro performance só por causa disso, sabe? Eu fiquei estável e a minha referência caiu. Então acaba ficando um pouco injusto, o CDI ele é, ele é a principal referência econômica para isso. E aí muita gente fala, então por que você não cobra performance em cima de inflação mais X? E aí eu também sempre trago a... a, a, a ah, os exemplos aqui de fundos que fizeram isso hoje o inflação mais x é muito muito longe de frente ao que o cara consegue originar e aí a gestão vai embora e aí o seu fundo fica lá porque não tem gestor ou porque o gestor não era remunerado o suficiente e foi abrir a, foi abrir o outro fundo dele melhor então é acho que é, é uma faca de dois gumes aqui assim é perigoso que o que eu, que eu sempre digo, a performance é um negócio que é alinhamento de interesses total, é, tudo que você quer ter o seu gestor fazendo decisões corretas e você deveria a gente deveria premiar as decisões corretas sempre e saber que se o fundo remunera mal a gestão, ele vai ser abandonado em algum momento. Isso, que é isso eu concordo, eu acho que o pessoal vê isso muito pouco. né Eu vou até fazer um parênteses, é, porque aqui tem o pessoal falando, ah, e a taxa de de performance de 20% em cima do CDI é muito alta. Uh, tem um comentário aqui. É, e tem gente que paga a mesma coisa não é, ou CDI mais algum spread baixo num fundo super high yield. É, vocês revertem todos os fees de estruturação para o próprio fundo e tem gente que paga a mesma coisa num fundo high yield que todos os fees de estruturação vão para uma securitizadora que é do mesmo dono do fundo, né? Então às vezes o pessoal compara taxa de performance versus taxa de performance, e não entende o que está que por trás do modelo de negócios do fundo, né? Por isso que eu quis muito trazer você aqui, a gente abordou bastante as taxas, como é feito, é, e, gente, não adianta nada, ele pode diminuir a taxa de performance, aí ele tem todo o trabalho de, de originação, estruturação, gestão, e eu vou pagar mal essa pessoa. As pessoas boas acabam saindo, né? Querendo não, o mercado é líquido. A gente, o cara recebe uma proposta em outro lugar que vai pagar melhor, e aí vão ficando as operações vão ficando ruins. Para uma gestora, é ruim quando uma pessoa especialista sai, né? Você fica meio defalcado. É, eu já visitei algumas gestoras até, aí eu imagino que seja igual, apesar de eu não ter ido presencialmente ainda por causa da pandemia. Tá, tá convidada, tá convidada. <risos> Muito obrigada. Eu imagino que vocês são super short em pessoas, né? Então tem poucas pessoas. Então vocês não têm, se uma pessoa sair, vocês ficam defasados. Alguma coisa na operação acaba penando, né? Claro, claro. É, acho que, assim, o, o cotista ele tem que olhar o resultado líquido. Né, do, do fundo e tem que ver se ele concorda ou não com os princípios da gestão os princípios da gestão envolvem muita coisa Envolve que tipo de CRI é comprado Envolve-se o que o, o, o fundo, ele é um fundo mais puro sangue Ele é um fundo menos puro sangue Então a MCC a gosta de frisar que ele é um fundo de CRI puro sangue A gente só, é, é Aquilo que eu falei, é, ele está a inflação é, A gente está comprando as crises que a gente mesmo estruturou A gente é dono da maioria dos CRIs, isso é uma coisa que eu até não frisei, mas é muito importante você ter mais do que 50% do CRI, porque em dado momento pode ter uma assembleia e é importante que você vote sozinho. Né? Então, quando eu falei, ah, tem o WhatsApp aqui de todo mundo que é o devedor, é porque ele sabe que o, no, o voto da Mauá é o voto que importa na, na assembleia de crise. Então, é importante ter né, mais do que 50% ele tem um viés aqui de, de, de investir em crise a gente investe muito pouco em fundos imobiliários e os fundos imobiliários que a gente investe são só fundos imobiliários de CRI, né? justamente numa estratégia de diversificação de risco. Então, ao invés de eu ter várias pequenas operações de 5 milhões aqui, eu faço um cheque de 5 milhões num fundo que tem 30 operações lá dentro. Então, é uma estratégia pequena de diversificação de risco, mas também não é grande, dentro da, nunca vai ser mais do que 10% do fundo. Então, assim, é um fundo de CRI puro sangue. O que, que a gente olha nos CRIs? A gente gosta de olhar muito a garantia imobiliária, a gente gosta de considerar uma operação estruturada aqui como uma operação high grade, porque ela vai ter um, não porque o nome é um nome super conhecido, aposto que a maioria dos devedores do, do MCCI a gente nem conhece, né a maioria dos, dos ouvintes não conhece, mas eu tenho certeza que os ativos você passa ali na falha lima, você fala, ah, esse daqui, você passa você está indo para cá jamais fala, pô, é esse galpão. Então, é, isso é o que a gente preza, essa é a nossa filosofia. Ao mesmo tempo, a filosofia, o, o, voltando ao que eu estava dizendo, o coach tem gostado da filosofia de gestão do fundo, que envolve os clientes que ela está comprando, envolve o tipo de fundo, envolve-se como é que o cara gera o tal do alfa, né? como é que, o que o cara faz com os fees e também o que ele cobra. Tudo isso é, faz parte do kit de, falar, de olhar para você e falar, pô, eu gosto ou não gosto, entendeu? É, e aí. Acho que isso aqui está no pacote, o vestidor olha o resultado líquido que ele tem, ele compara com o risco percebido que ele que ele está que ele passando por aquele por, naquele fundo. E ele toma a decisão aqui de, de compra ou não compra. Então, é, eu gosto muito aí de, eu já, eu já ouvi pessoas dizendo que o, o fundo do MCC é caro e já ouvi dizendo, foi assim, olha, coisa boa custa caro. Então, eu fico feliz, assim, é, que, que bom. Eu não, eu não acho que a gente seja caro, eu acho que o retorno que a gente entrega aqui está muito bem é, é ajustado né e tá muito melhor do que o risco que é corrido Então acho que a gente vai ter quem concorde quem discorde, mas acho que esse é o, esse é o conceito é inclusive é, eu vou abrir aqui para os comentários eu tava lendo aqui o filho paper acabou de comentar exatamente isso Ficou até mal a continuar entregando renda com segurança aos cotistas performance está justa o yield já é líquido das taxas né é foi exatamente o que a gente exatamente. comentou é, exatamente vou... assim é, é... Uhum. o Seu Dorival respondi seu e-mail hoje tá? Acho que eu concordo muito aí com os pontos que ele está colocando Sobre é, transparência em, em relatórios é, Em relatórios gerenciais eu Acho que a gente sempre tem que A indústria como um todo tem que caminhar para isso Quem investe aqui em fundo de CRI desde 2016 Sabe que no começo era um, era um faroeste né? Tinha pouquíssimas informações disponíveis Hoje acho que capitaneado por todo mundo que está sempre melhorando aqui o grau de transparência, por pessoas aqui é, como a Isa, que estão aqui trazendo a informação para todo mundo. Acho que é importante para para a classe como um todo, né? para a gente se tornar aqui um, uma classe de investimentos consolidada. Esperamos, né? E cada vez educar mais o investidor. Bruno, eu queria abrir já para as perguntas, algumas perguntas a gente já recebeu, mas tem uma pergunta aqui do Celso, que eu vou inclusive emendar as duas perguntas dele, é, que eu recebo muito esse questionamento né? é, ele está perguntando dos dividendos consistentes né? é, esse é um ponto que a gente pode passar muito rápido que a gente já comentou é, Aí ele quer saber, após diminuir o IPCA vocês vão mudar de estratégia é, ir mais para a CDI e com, ICD, com o IPCA sendo normalizado né? indo para a meta do Banco Central a tendência é diminuir os dividendos qual que, é, eu acho que é um questionamento que eu recebo muito, principalmente uh -huh. o que, que acontece com os dividendos quando o IPCA diminui. Né? Uh -huh. é, esses dividendos vão diminuir? Por que, que vão. vão diminuir? Por que não, que não é... vão? Conta assim, gente. O, lembrando aquilo, o, o fundo de CRI, ele, ele, renda variável, recheado de renda fixa. Essa renda fixa ela é inflação mais alguma coisa. Então, se a inflação sobe, a distribuição vai subir. To, o segmento de fundo de CRI está pagando bem agora. Por quê? Porque a gente está com inflação alta é sustentável quando a inflação voltar para os 4%, né? Tomara que, que volte logo. Não, assim, é só você olhar o que, como era a distribuição na época que a inflação era mais próxima de 4%. Então, é, é, eu acho que a responder aqui o kit de perguntas, primeiro, a gente não vai mudar a estratégia para ser um fundo mais CDI, assim, não é a nossa nós não estamos fazendo gestão de curva e gestão de taxas, a gente não está fazendo gestão de spread de trading. A gente faz gestão de crise a gente faz originação de crise eu, eu origino, se, se a escolha se é IPCA ou se é CDI, assim, eu juro para você, é o que for melhor que eu vou conseguir fiar um pouquinho mais de taxa para o cara na outra ponta, assim, é só isso, porque muitas vezes o cara, ele não gosta de CDI, ele prefere IPCA, ele não gosta de IPCA, ele prefere CDI, essa é a decisão. E aí a gente vai vendo se a gente vai alocar muito CDI ou vai alocar muita inflação no fundo. Mas ele tem que ser um fundo, ele vai ser sempre o um fundo que vai ter mais inflação. Tá? Acho que é, como eu falei, é uma característica do mercado imobiliário. É, e aí, respondendo sobre comportamento de dividendos, a inflação caindo, o dividendo tem que cair, tá? não tem mágica. Eu acho que o, o, que, o, o que o cotista tem que olhar são são algumas coisas. Primeiro é o que, que é o patamar. Um ponto, acho que específico mais né, da gente, né? como eu tinha comentado, a gente tem uma inflação ainda, tem bastante coisa acruada, né? ou seja, está... Tá, os papéis eles estão gordinhos de inflação dentro do MCCI. Então, uma vez de, mesmo depois da inflação baixando, a gente vai ter ainda algum tempo aí de um dividendo um pouco mais alto. Tá? Isso aqui é o, que, é o que é do nosso caso e de, de eventualmente, outros fundos que tenham essa inflação também é, acruada. Tá? Então, eu acho que esse é um é pouco do cenário, Thaísa. Eu Falei que ia fazer uma pergunta e fiz três no final, né, Bruno? É, é. <risos> Mas deu para responder tudo. É... O, o Fini, os paper, está fazendo algumas perguntas bem interessantes aqui. E uma pergunta que eu adoro fazer, porque eu adoro conjuntura macro, a gente, eu sou economista, ele está perguntando aqui o que. que, que uh, Poxa, até perdi, mas ele estava perguntando: qual que é a nossa visão, qual que é a sua visão eh, para a conjuntura macroeconômica, né? Como torcedor ou como gestor? Vamos... Como gestor, né? Como torcedor somos todos, mas não sei se adianta <risos> somos muito. Somos todos, somos todos. Não, eu vejo assim, eu acho que a gente olha hoje um cenário é, de todos os ativos financeiros no, no país muito depreciados, especialmente por uma visão é, negativa em cima do cenário fiscal. Né? Então, acho que não, isso aqui não é um call macro, mas a gente sabe que o teto de gastos ele estava lá por um motivo e ele foi imaculado, né? É, ele não foi quebrado, mas ele foi imaculado. E o mercado Eu peguei... Muito. Só fazer um parênteses que eu achei muito bom, eu estava comentando hoje com o Zé Márcio, que está aqui em São Paulo. É, a gente aumentou o pé direito do teto dos gastos, né? Não é que a gente quebrou o teto, a gente aumentou o pé direito. É isso, é isso, aumentou o pé direito. Mas aí, quando você aumentou o pé direito, o mercado perdeu a confiança naquilo que era uma... uma algo importante, né? uma sinalização importante. E esse teto de gastos nada mais é do que assim, gente, é... é todo mundo quando era pequena que lembrava do pai falando assim, ó, oh, não, não vai mais gastar dinheiro, você, vai, você tem 100 reais para gastar e você vai gastar, não vou deixar seu, seu cartão de crédito estourar. Então, é, é, o, é o a gente imaculou aqui esse teto de gasto então o, o governo falou para a gente que vai ter mais gasto ou seja, o país vai ficar mais em dívida, isso aí tem uma série de, né, ficar mais em dívida, é pior, e o que, que acontece? Tudo sobe, juros sobe. Dólar só, né? Só que isso daqui virou uma questão de percepção, menos uma questão de realidade. A realidade do fiscal ela não está tão ruim. Essa é a questão. A percepção da realidade está péssima, especialmente por essa questão do teto. Mas a realidade em si não está tão ruim. Então, tudo isso que eu quero dizer, aí mistura um pouco o que é gestor, o que é, o que é torcedor. Assim, uma vez que a gente conseguir tirar um pouco dessa névoa que tem uma mistura aqui de política no meio do caminho, provavelmente provavelmente os ativos financeiros vão conseguir voltar à normalidade, vão conseguir respirar. Então a gente vai ver um, um juros caindo, não não juros CDI, mas assim uma taxa da NTNB, as curvas mais longas caindo, voltando à normalidade, eventualmente um, um os, os outros ativos financeiros aqui respirando. Quando sair essa névoa de desconfiança. Como gestor 100%, assim... Especialmente como gestor de crédito imobiliário, eu acho que o que o está acontecendo é que o, esse mercado não está se movendo tão rápido assim como o mercado de ativos financeiros. Então essa parte mais de ativos reais, ela está um pouquinho mais estagnada. Então se você tinha, por exemplo, uma NTNB que alguns meses atrás estava no 4 e hoje está no 5, um CRI que você negociava no 5, ele não está no 6. Ele está no 5,25. Ou seja, os ativos reais, eles não passaram todo, o, todo esse frisson, essa, essa efusividade aqui do mercado de ativos financeiros mais líquidos. Então, é, acho que essa aqui é um pouco da nossa, da nossa perspectiva. Tá? A gente tem uma perspectiva fundamentalista que é muito boa, só que, é uma, só que ao mesmo tempo é uma perspectiva de, de expectativas que é muito ruim, né? porque a percepção é muito ruim. Então, a gente só aguarda o momento que a percepção vai colar mais na realidade que não está ruim. Então, quanto isso, os ativos financeiros chacoalham que nem loucos. Os ativos reais chacoalharam muito menos. Tá? Acho, que é, acho que é por aí. E... Bruno, vou fazer a última pergunta para a gente não estourar muito o nosso tempo. Também é do Fee Newspaper, que está mandando várias perguntas muito boas. Eu sei que algumas você já leu aqui. Uh, acho que a gente vai entrar muito numa conversa muito técnica. Então, Fee Newspaper, não vou responder agora, tá? Mas é, se quiser mandar lá no meu Insta, se quiser mandar para o Bruno, pode mandar, a gente está aberto aqui. É, pode comentar um pouco sobre a originação e pipeline para fazer frente às amortizações dos CRIs da carteira? Né? e explicar um pouquinho por que, que isso é importante. Eu acho que muita gente não se atenta a questão de amortização, por que às vezes o fundo tem caixa ou não. né? É, todos os fundos eles amortizam um pouquinho todo mês, né? então a gente tem uma amortização aqui que é algo próximo de 1% a 2% do PL todo mês. E existe, acho que uma coisa que ainda deveria ser ainda mais alvo de preocupação, são as amortizações extraordinárias, o tal do pré-pagamento, né? que agora... Com a taxa subida ele diminui um pouco, mas muitas vezes você tem aí papéis que não têm proteção contra pré-pagamento. Isso é mais uma daquelas coisas que na estruturação é importante você ficar ligado e a gente, aí a grande extrema maioria dos nossos papéis eles têm proteções fortíssimas contra pré-pagamento. Mas alguns papéis não tem, significa que o devedor pode chegar algum belo dia te ligar e falar olha, amanhã o dinheiro está chegando na tua conta e você tem um buraco ali de 50 milhões de reais, 100 milhões de reais no seu fundo para fazer uma alocação. Isso, é muito ruim. Felizmente a gente está um pouco mais protegido sobre isso. Então o que a gente tem mesmo é, são essas amortizações pequenas aí que isso daqui é super é, calibrável. Tá? Você, tem, você tem basicamente duas soluções para isso. Ou você espera alguns meses até formar um bolsão de uns 20, 30, 40 milhões de reais que aí é um bom CRI. E aí você já está vendo que isso vai acontecer, então a gente já começou o trabalho de originar um CRI de 40 milhões de reais em quatro meses, quatro meses atrás, passa 4 meses, quando eu tenho 40 milhões, eu liquido, a gente casa. Então isso daqui é um pouco da, do, do, do trabalho artesanal aqui de, de, de você fazer essa gestão do caixa no dia a dia. Uma outra coisa que também acontece, a gente gosta de usar muito esse mecanismo, é fazer CRIs com várias séries. Então, por exemplo, eu vou lá no, no caro, o cara tem um prédio de 100 milhões de reais, eu falo, poxa, eu, quero, eu, vou te, eu posso te dar 50 milhões. Eu cara: ah, mas eu não quero 50, eu quero só 20. Tá bom, então a gente faz uma série de 20, mas já deixa tudo montado, me dá o prédio inteiro como garantia, que aí mês que vem, se você quiser mais 10, você pega mais 10, depois mais 10, até chegar nos 50. Então aí são, são mini-cris que vão acontecendo de uma maneira muito mais ágil e, e é uma maneira inteligente da gente fazer essa alocação das amortizações. Perfeito. Eu vou fazer a última pergunta, que é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, só para a gente não estourar muito nosso tempo aqui. Eu queria saber um pouco o que, que você está vendo de futuro para o MCCI, né? Qual que é o plano de vocês dar mal para o MCCI daqui um, dois, três anos? Ah, perfeito. O MCCI, ele, como eu falei, ele é o filho favorito aqui da, da, da casa. É... Acho que a janela de captações aí do, do mercado ela hoje está mais difícil, né o mercado está um pouco mais a risco, um pouco menos líquido. A gente pretende dar todo o carinho do mundo para esse fundo. A gente pretende seguir aí hoje, né? acho que a informação vai sair nos relatórios gerenciais, mas né? o fundo já está com 100% do seu patrimônio alocado. A ideia é que a gente continue cuidando com, com muito carinho. Tem uma equipe de 18 pessoas ao todo que fica olhando né? para, para a gestão de crise é... E assim, as, as, fazer pequenas alocações... Que justamente virão por causa das amortizações, a gente não tem essa característica de trading e não pretendemos ter nesse momento. E aí, à medida que o mercado nos okay. autorizar. Aqui está. Opa, perdão. À medida que o mercado nos, nos autorizar que e a gente tiver janelas de emissões abertas, a gente faz o fundo crescer. Perfeito. Bruno, eu queria agradecer muito, você deu uma aula aqui para a gente, então eu acho que quem não entendia nada de CRI está saindo sabendo bastante, quem não sabia nada de MCC e está saindo entendendo o que, que é gestora, o que, que eles fazem, né? que eu acho que muita gente investe só olhando pelos dividendos. Então, entender um pouco mais como analisar o fundo... Uh, e é um fundo até que entrou na minha carteira recomendada esse mês né? é justamente pela solidez dos fundos quem me acompanha sabe que eu gosto de ativos com boas garantias eu não vou colocar um fundo a high yield ali que eu acho que as garantias estão se deteriorando né? na carteira então é um fundo que, bom virei fã né? é, eu acho que eu nunca tinha te trazido aqui eu acho que quem não conheceu também pode ficar convidado para conhecer mais a Mauá não tem só esse fundo de Cris Uh, quem sabe a gente faz uma live aqui em breve sobre os outros fundos. Vamos, né? a gente falar do Head Fund, é um produtaço. Vamos, vamos conversar, vamos ficar aí, vamos ver se a gente consegue encaixar aí no próximo mês, vamos combinar a gente. Ah. É, acho que é um fundo também super interessante, ainda mais nesse momento, uh, que fundos imobiliários estão caindo, tem muita gente reclamando, ah... Acho que é um, um ativo aí que dá uma. para o gestor, né? O Red fund, ele pode investir em diversos ativos, ele não fica escrito só a papel ou só a tijolo, né? Pode investir em ações, etc. E dá um fôlego a mais ali para o gestor no momento de crise, como que é o que a gente está vivendo agora, né? É, então, acho super interessante. Bruno, muito obrigada pela sua participação, obrigada para você em casa que assistiu a gente, e fica aqui o convite para você voltar e nos apresentar todos os fundos da Mauá. Tá ótimo. Obrigado, Isa. Obrigado a todo mundo da é Genial e obrigado, principalmente, a todo mundo que assistiu a gente aí às sete, às oito da noite, num dia de trabalho. Muito obrigado, gente. Obrigada, Bruno. Obrigada, pessoal. Obrigada.